Professor Rogério Renzetti, uma dúvida rápida. Eu preciso mesmo estudar as súmulas e OJ do TST para o concurso do TRT? Vamos ver? Vamos fazer uma questãozinha juntos? Vamos lá. Olha essa questão aqui do CESP e Sebrasp. Ela fala assim, vamos interpretar juntos. A empresa A adquiriu a empresa B. Então, a A adquire a empresa B que pertencia ao mesmo grupo econômico, assim que se faz questões, tá gente, marcando tudo, a empresa C, o qual não foi adquirida pela empresa A. Beleza. Meses depois, essa mesma empresa A é surpreendida com uma reclamação trabalhista, momento processual, de um empregado da empresa C, o qual requereu a condenação com o quadro de empregados da empresa. O qual requeriu a condenação solidária? tá aqui. Das empresas A e da empresa B. Com qual fundamento? Que na época da compra da empresa B, de novo, marcando tudo aqui, pela empresa A, a C era reconhecidamente, olha aqui, gente, inidônea. Nessa situação, o pedido de condenação está como? Então, ó, vê se você entendeu. A empresa A, adquiriu a empresa B, OK? Que pertencia ao mesmo grupo econômico da empresa C. Só que a C não foi adquirida pela empresa A, não quis, não quis. Um belo dia, a empresa A recebe uma reclamação trabalhista postulando a condenação solidária da A e da B, já que a B agora integra a A, pelo uma reclamação trabalhista de um empregado da empresa C. O que, que ele quer? Responsabilidade solidária, com aquela ideia, grupo econômico, responsabilidade solidária, artigo 2º, parágrafo 2º da CLT, beleza. E aí a, a questão, a banca informa para gente, esse, esse finalzinho é fundamental, que na época da compra pela, da empresa B pela A, a C era reconhecidamente inidônea. E aí, esse pedido de condenação, gente, ele é válido? Gente, como a empresa C... Apesar de não adquirida pela empresa A, era reconhecidamente, olha o detalhe, inidônea, inidônea, questão fala isso. A empresa A vai ser responsabilizada? Vai. A empresa A vai ser responsabilizada sim, nesse caso. A contrário senso, a empresa A não responderia de forma solidária pelas dívidas trabalhistas da empresa C, se ela fosse idônea, economicamente, na época da contratação, da contratação na época aí da sucessão, ok? Olha aqui, então, onde é que tá isso? Tá aqui, ó, na OJ 411 da SDI 1 do TST. O sucessor, empresa A, não responde solidariamente por débitos trabalhistas de empresa não adquirida, C, integrante do mesmo grupo econômico da empresa cedida, A, A não, B, quando à época, a empresa devedora, C, direta, era solvente ou idônea, gente. Solvente ou idônea economicamente. Ressalvada a hipótese de má fé ou fraude na sucessão. O que não falou aqui a questão. Só falou que a empresa C era inidônea. Então, se a empresa C era inidônea, a empresa A responde sim. Vamos buscar o gabarito? Vamos lá, ó. A letra A fala, correto, porque o simples fato de as empresas pertencerem ao mesmo grupo econômico é suficiente para a condenação solidária em qualquer caso. Gente, em qualquer caso é suficiente, isso já deixa a gente arrepiado em prova, né? B, errado, errado não, tá correto, nem vou ler o resto, tem que ganhar tempo em prova. Letra C, que é o gabarito, correto, porque as empresas A e B são responsáveis solidariamente para as condenações da empresa C, Faça sessão trabalhista operada. E a C era inidônea à época. A letra D fala errado, nem vou ler. Gabarito, letra C de casa. Ou seja, súmulas e OJs não caem. Despencam na tua prova. Então você tem que se debruçar sim na jurisprudência do TST. Isso foi só um alerta da importância de você estudar súmulas e OJs para o seu TRT. Certeza que isso pode aparecer a qualquer momento na sua prova. A depender da banca, SESP, SEBRASP, né? FCC, FGV, a OACP, tudo pode acontecer. Bons estudos, sempre avante e o nosso lema sempre, trabalho não dá trabalho. Valeu pessoal, forte abraço!